Olá pessoal! No vídeo anterior vocês aprenderam o que são coordenadas cartesianas. Para desenhar um plano cartesiano, são necessárias duas retas, uma reta horizontal e uma vertical. Essas retas elas possuem um ponto de origem, elas partem do mesmo ponto, ponto O ou ponto zero. A reta horizontal é também chamada de eixo X ou abcissa, e a reta vertical é chamada de eixo y, ou ordenada. Por meio de um par ordenado, ou seja, na posição x, y, nós podemos localizar um objeto no espaço, nesse plano cartesiano. Vou utilizar como exemplo o jogo Batalha Naval. Vamos usar aqui como referência apenas a malha quadriculada da Roberta. Eu quero que você localize um submarino. Nós temos aqui que os submarinos eles ocupam apenas um quadrado. Então, nós temos ao todo três submarinos, 1, um, 2 e 3. Vou pegar esse submarino aqui como exemplo. Para eu indicar o par ordenado dele, eu colocaria 11j. Lembre-se, que é necessário manter essa ordem, a ordem x e y. Caso haja a inversão dessa ordem, poderemos ter alguns ruídos, alguns conflitos na comunicação com a pessoa que estamos jogando. O mesmo deve acontecer com os exemplos do vídeo anterior. Nas navegações, é necessário respeitar essa ordem, porque senão os navios ou mesmo os aviões indicarão locais Equivocados, localizações equivocadas. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre deslocamentos no plano cartesiano. Para isso, vamos retornar à imagem anterior. Como você faria para localizar esse objeto que está no ponto A? Pause esse vídeo e tente fazer esse exercício. A primeira coisa que precisamos fazer é atribuir uma ordem numérica às nossas retas. Então, eu colocaria aqui número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos agora fazer também no eixo y. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembre-se que precisamos respeitar essa ordem. Então, seria x está na posição 1 e o y está na posição 6. Então, seria o par ordenado 1, 6. Agora, vamos pensar que esse objeto se deslocou do ponto A para o ponto B. Qual seria o par ordenado desse ponto B? Pause esse vídeo e tente fazer o exercício. Bom, agora que você tentou, vamos resolver juntos. Então, eu tenho aqui no eixo x o número 7, então 7, e no eixo y, 7. Então, o par ordenado seria 7, 7. E se esse objeto se deslocasse agora para cá, para o ponto C? Qual seria o par ordenado desse ponto? Pause o vídeo e tente mais uma vez. Vai ser o eixo x, que é 4, e o eixo y, que é 2. Então, no par ordenado, 4, 2. Então, o objeto deslocou do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto C, dando os seguintes pares ordenados. 1, um, 6 para o ponto A, 7,7 7 para o ponto B e 4,2 para o ponto C. Vamos, agora, fazer um exercício diferente. Nós temos aqui o um mapa do Brasil e foi colocado sobre ele uma malha quadriculada. Nós temos aqui o estado do Maranhão. Em qual par ordenado nós podemos encontrar o estado do Maranhão? Lembre-se que esse aqui é o eixo x também conhecido como abcissa. E temos aqui o eixo y, também conhecido como ordenada. Pause o vídeo e tente identificar a posição do estado do Maranhão. Se você respondeu que a posição é 6G, você acertou. Nós temos aqui 6G. E qual é o par ordenado para encontrar o estado do Mato Grosso? Nesse ponto aqui. Se você respondeu que é o par ordenado 4e, você acertou. Não se esqueça que o par ordenado é o que indica a coordenada do seu objeto em um determinado espaço. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo!